E um dos processos mais críticos que é o primeiro atendimento, processo de diagnóstico, dentro do ambiente hospitalar de saúde. A dor do paciente é ser atendido de forma rápida, precisa e muito eficiente. E o desafio da instituição é prover uma infraestrutura tecnológica que funcione 24 horas por dia para atender esse paciente, identificar ele, o exame e conseguir fazer esse atendimento de uma forma rápida. Meu nome é Léo Castro Ferreira e esse é o segundo vídeo da série Jornada Saúde. E quais são as soluções que temos por primeiro atendimento ao paciente dentro do segmento saúde e hospitalar? Temos toda a infraestrutura que o enfermeiro precisa para essa primeira triagem, esse primeiro diagnóstico, como os computadores, as impressoras e os tablets para ele conseguir atender o paciente. Todas as soluções térmicas para a identificação das coletas de exame, não só as etiquetas autoadesivas, mas sim também os coletores de dados. Toda a questão de impressão dos exames, temos impressoras específicas para impressão de exame diagnóstico ou um composto de totem, onde o próprio paciente consegue retirar o seu exame sozinho. O ser traz benefícios como único fornecedor para cuidar de diferentes elementos da sua infraestrutura enquanto você e seu time focam no core business do seu negócio.